Na aba vendedores já tem aqui um vendedor, então você pode excluir esse vendedor, por exemplo, ele não é mais, não foi vendedor nessa safra, você pode escolher que foi só você ou só o viticultor como vendedor, ou você vem aqui e insere um novo campo, tá? Nesse caso, eu vou colocar que o viticultor é o único vendedor. Nesse caso, você tem que limpar aqui, se você tiver que corrigir alguma informação. E aí, você pode finalizar a sua retificadora. Selecionando o botão de finalizar a retificadora, o sistema traz a tela de confirmação de que você não pode mais alterar essa retificadora. Então, se você ainda quiser confirmar todos os campos, você clica em não e passa em cada uma das abas para verificar. Se você verificou, tem certeza que está tudo ok, você seleciona sim e o sistema vai te dar uma tela de confirmação de que a sua declaração edificadora foi finalizada por, com sucesso. Soli Ele te traz a opção de imprimir o recibo de entrega. Eu recomendo que você selecione o sim e baixe e salve no seu computador. Se você quiser imprimir em papel, fique à vontade. E ele também pede que você imprima a declaração completa, que eu também sugiro que você selecione sim. Então, aqui nós vamos ter o recibo de entrega da declaração de produção de uvas retificadora. E o recibo da declaração e a declaração completa nos moldes da declaração anterior. E está finalizada a sua declaração de produção de uvas retificadora. Da mesma forma como na declaração de produção de uvas, ele tem todos aqueles campos de controle que você pode verificar no site a autenticidade dessa, deste documento.